Neste vídeo, introduzirei a relação de acarretamento, também conhecida na literatura como relação de consequência semântica e também chamada em inglês, às vezes, de entailment. Neste processo de fato, introduzirei duas relações com o mesmo tipo. Dado um conjunto U, ambas as relações recebem, de um lado, subconjunto de U, do outro, elemento de U. Além disso, tomarei em U um certo subconjunto distinguido, A, associado a este conjunto A, duas relações serão introduzidas. Segundo a primeira delas, a relação de compatibilidade, diremos que X e Z estão em posições compatíveis exatamente quando todos os objetos de X têm a propriedade A, mas Z não tem a propriedade A. Digamos que os objetos de A sejam aqueles que nós estamos dispostos a acerir. E digamos que o complemento de A com relação a U seja o conjunto dos objetos que estamos dispostos a rechaçar. A compatibilidade entre X e Z, neste caso, diz respeito à possibilidade de acerir todos os elementos de X ao mesmo tempo em que rechaçamos E. De um lado, portanto, colocamos o julgamento de acerção e, do outro, o julgamento dual de rechaço ou denegação. Mais uma vez, aqui temos uma compatibilidade de julgamentos. Aquele segundo qual x é acerido e aquele segundo qual z é rechaçado. A relação de compatibilidade merece um estudo à parte, que não será feito aqui. Aqui, ao invés, nos concentraremos sobre a relação de acarretamento, que nada mais é do que o seu complemento. Assim sendo, diremos que x acarreta z, do ponto de vista da propriedade A, se e somente se, não é o caso que estejamos dispostos a aferir x ao mesmo tempo em que rechaçamos Z. Ou ainda, dizemos que os elementos de X têm a propriedade A somente quando também pudermos dizer que Z tem a propriedade A. Recorde que somente se si, nada mais é do que uma implicação. Alternativamente, uma maneira de ler X a carreta Z consiste em dizer que Z tem a propriedade A sempre que X tem esta propriedade. Por isso também, às vezes, dizemos que a relação de acarretamento é uma relação de preservação. A propriedade de ser A é preservada da esquerda para a direita. Quando todos os objetos da esquerda são A, o objeto da direita também tem que ser. E, neste caso... Sendo, por sua vez, o complemento da relação de acarretamento, a relação de compatibilidade pode ser lida como uma espécie de contra-exemplificação. x está ligado a z, segundo esta relação, exatamente quando a propriedade A não é preservada. É possível que os x's sejam A ao mesmo tempo em que o z não é A. Isso fornece uma evidência de que acerir x não me compromete em também acerir z. Temos um contra-exemplo para esta conexão assertiva. Pode ser que isso pareça bastante abstrato, mas também é bastante simples. Iremos demonstrar aqui uma propriedade extraordinária da relação de acarretamento. A saber, toda relação de acarretamento é uma relação de consequência, o que mostra, em princípio, que sobre um dado conjunto U, há pelo menos tantas relações de consequência quanto subconjunto de U. Para cumprir a minha promessa, eu irei demonstrar, portanto, que, dado um conjunto U, cada um dos seus subconjuntos tem a si associada uma certa relação de consequência dada pelo acarretamento. São três as propriedades a verificar. Consideremos, primeiramente, a propriedade M. Raciocinando por contraposição, suponha, inicialmente, que haja um contra-exemplo para a acessão de que Ψ é acarretado por gama-união-delta. Por definição da relação de compatibilidade, isso significa que todos os elementos de gama e de delta estão em A, enquanto que Ψ não está em A. Ora, em particular, podemos dizer que todos os elementos de gama estão em A. Segue daí, como é óbvio, que temos um contra-exemplo para a asserção de que gama acarreta psi. Considere agora a propriedade R. Suponha agora, por absurdo, que exista um contra-exemplo para tal acarretamento. A definição da relação de compatibilidade nos diz que todas as fórmulas da esquerda têm a propriedade A, enquanto que a fórmula da direita não tem. Mas a fórmula da direita é Φ, e Φ também aparece entre as fórmulas do lado esquerdo. Como não é possível que Φ seja e não seja elemento de A, temos uma contradição. E não existe, portanto, tal contra-exemplo. Finalmente, iremos verificar agora a propriedade da transitividade generalizada, T+. A estratégia aqui também será do raciocínio por contraposição. No entanto, a nossa conclusão aqui segue de duas hipóteses. O que farei neste caso é fixar a segunda dessas hipóteses e logo depois, supondo a falsidade da conclusão, demonstrarei a falsidade da primeira hipótese. Note que da suposição de que há um contra-exemplo para o acarretamento de Ψ a partir de γ, concluímos que todo elemento de γ é A, enquanto que o próprio Ψ não é A. Mas a primeira hipótese que aqui assumimos garante que a propriedade de ser A é preservada de gama para todos os elementos de delta. Sabendo, portanto, que todo elemento de gama é A, ao mesmo tempo em que ψ não é, temos afinal um contra-exemplo para a primeira hipótese.